os pequenos médios empresários e também pessoas comuns iniciantes quando começa na internet para mostrar a sua marca, o seu produto ou serviço para divulgar as redes sociais, o teu negócio, as pessoas pecam muito ainda na bio do Instagram, OK? Pega a bio, tá? Do Instagram, forma de qualquer forma, e o pior de tudo, pega um link ali todo bagunçado, um link todo sem confiança, tá? E não sabe de como fazer para pegar esse link e deixar ele mais, mais apalpável, um link mais atraente, com grande chance de probabilidade de cliques, ok? E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como você criar um link confiável, tá? A qual as pessoas irão realmente clicar e vão poder falar com você e você vai poder converter muitas pessoas, tá bom? Em clientes e assim vender muito para essas pessoas. <música> Miguel Alves aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedores Digital. Nesse vídeo de hoje eu vim abordar com vocês sobre uma ferramenta muito top, muito interessante, muito legal, que é a qual vai te ajudar bastante no teu processo de comunicação com teu lead, ok? Muitas das pessoas hoje pecam bastante criam uma bio de qualquer forma e ainda cara é a parte mais principal que que tem, OK? Que é o link que é o qual as pessoas vai clicar para direcionar ela, né, a uma venda. Certo? Então, nesse vídeo eu quero poder te revelar uma ferramenta que você vai poder usar vários links, tá bom? São links ali mais personalizados, links confiáveis que você vai estar tá trabalhando agora. Aqui, no meu caso, como no meu Instagram. Eu tenho que já uso essa ferramenta, é gratuita, OK? Não te preocupa que você não vai pagar nada para estar tá utilizando essa ferramenta. Vou clicar aqui, ó. Nessa ferramenta você vai poder fazer exatamente isso aqui, ó. Ok, você vai poder colocar vários links, um, dois links, tá bom? 10 links, ok. Você pode colocar o tanto de link que você quiser. Você pode direcionar para um WhatsApp, você pode direcionar okay, para tua loja específica, para um site seu, para uma página do Facebook, tá? Para um outro Instagram, para um WhatsApp também, um, para um grupo do Telegram. Então você pode utilizar para aqueles formas, tá bom? Essa ferramenta você já pode ver aqui, ó vou estar aqui como exemplo aqui ok ó eu posso é, colocar aqui o meu link de, de WhatsApp porque okay? a pessoa pode falar comigo tá então já pode você já vai poder falar comigo já a partir desse momento ok outro ponto também que eu acho bem legal da ferramenta é que você pode também colocar também é, um link também específico é né, para um, um formulário caso que você queira também ó certo? você pode estar direcionando as pessoas de forma mais confiante, tá bom? E profissional. As pessoas não vão clicar no, na tua bio, tá? No link teu, especificamente aqui, ó, tá? Se o teu link tiver todo ali bagunçado, todo ganchado, então fica muito sem confiança, beleza? Fica comigo até o final, porque nesse conteúdo eu vou te revelar uma ferramenta que você vai poder utilizar para você acabar com todos esses problemas de vez, ok? E assim ter mais lead ali convertendo em vendas beleza se você já gostou da ideia dessa aqui embaixo já se inscreve no canal deixe o seu like seu comentário que vai ser muito importante para a gente estar tá crescendo cada dia mais beleza então tem muita relação relação o nosso conteúdo então pessoal aqui neste ponto aqui tá eu quero te revelar aqui sobre o linktree ok o linktree é uma ferramenta que você pode colocar diversos links dentro dele atrelados. e okay? como você já pode ver ali eu te mostrei um pouquinho no começo do vídeo Ok, então você pode deixar o link mais personalizado, ok? E você pode colocar na bio tá? do teu Instagram, você pode colocar na página sua no Facebook, que você pode utilizar para várias coisas específicas, ok? Então é bem simples, ela é gratuita, você não paga nada para estar tá utilizando, ok? O Linktree eu já utilizo muito tempo já, muitos anos, já tem quatro anos que eu utilizo o Linktree, nunca tive problema com ele certo então para você utilizar a ferramenta é bem simples você vai ver aqui no Google tá você vai colocar aquele linketry não te preocupe que eu vou deixar para você aqui debaixo do vídeo aqui na descrição tá bom o um link da ferramenta linketry para você então você vai clicar aqui ó tá? em linketry e vai te direcionar para essa página ok e essa página aqui é muito importante se você é, se você enxergar essa parte aqui em inglês você vem aqui ó você clica no botão esquerdo do mouse fica aqui ó traduzir para português clica e aqui você já vai entender, ok? O que, que a ferramenta está exatamente falando para você? Tá? tá? Tá te dando de boas-vindas. E aqui você pode, aqui, ó, é, colocar aqui o número de telefone ou o nome de usuário. Não, nesse caso você não tem, você vai criar, ok? E aqui, ó, continua com o Google. Caso que você tenha uma conta já vinculada ao Google, você já pode começar aqui, já vai entrar de forma automática, ok? É bem simples o processo, ok? Você pode ter, já tá aqui como eu falei para você, o número de telefone, você pode colocar, digitar, o okay? no que você digitar aqui, e poder confirmar, ok? É, se for via número de telefone, ele vai te mandar um código, você vai só confirmar o código, tá bom? Confirmou o código, tá tudo certo. E se for via e-mail, ele vai te mandar uma confirmação no e-mail, tá? No mesmo e-mail que você... É, tem aqui que você vinculou, tá bom? E, e após isso você confirmou, fez tudo certinho, você vai vir aqui, ó, tá? E vai cair aqui já para você de forma automática, tá nessa página, beleza? Então caiu aqui, aqui os recomendo que você coloque, tá? O teu Instagram aqui, tá bom? No meu caso aqui, ó, Projeto Miguel Alves, beleza? Então você vai colocar aqui, certo? E aqui embaixo ó, você vai colocar um login, ok? Que vai ser uma senha que você vai estar tá criando aqui específico. Ok e de preferência você coloque a senha do seu Instagram, ok, para ficar uma coisa mais certa, tá bom, mais igualável, para você não ter dor de cabeça depois. Pode ser até a mesma senha do seu Instagram, tá bom, não tem problema, ok. Então você vai criar um link clicável, tá? Um link que é um link personalizado, um link que você vai poder colocar vários outros links, tá bom, dentro de um único link. Então é esse ponto aqui que é muito importante, tá bom, para você ter o acesso à ferramenta agora nesse momento. Certo? Então você vai clicar aqui em login, beleza. Olha só, vai cair aqui para você. Tá bom na parte do perfil, ok? Eu já criei já o meu livro ok? Eu já utilizo essa ferramenta que já é um tempo. Então por isso que eu estou aqui te apresentando era para você, para você entender e você começar a utilizar essa ferramenta para acabar de vez com todos os problemas sabe tá? que aqueles links todos bagunçados. Então fica comigo aqui, preste atenção, ok? E aqui ó, tem a parte do perfil. Beleza, você vai pegar esse perfil que você pode estar tá trocando ele. Tá, você vai pegar uma foto que você tem, você vai estar tá colocando aqui, certo? Ou se a ferramenta tiver aqui em inglês, você pode traduzir para português, tá? Continua sempre, sempre traduzindo para você entender a ferramenta, ok? E aqui embaixo, aqui ó, tá do título. Aqui você pode colocar, você pode manter aqui, tá vendo aqui ó, título do perfil, ó, tá vendo? Ó? Você pode manter e colocar aqui. Aqui seria o teu Instagram que você colocou lá no começo. Tá. E aqui você pode colocar aqui ó, uma biografia caso você queira. Você pode colocar aqui falando um pouquinho sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, tá bom? Seu serviço, quem é o seu produto não tem problema, certo? Show de bola. Então ó, temos aqui também ó. Essa ferramenta aqui agora, gente, tem uma versão proia e a versão grátis. Tá bom? A grátis tem algumas coisas que são ilimitadas, mas dá para você utilizar aqui sim. Muitas coisas tá? eu utilizo até hoje a versão gratuita. Ok, eu nunca usei a versão pro, certo? Um dia quem sabe possa ser que utilize, mas até o momento eu não preciso, certo? Então aqui ó, temos aqui ó essas, esses aqui que estão livres, tá? E esses que estão sem o, sem o cadeadinho, é para utilizar, certo? Esses que estão com cadeado você não pode, porque aqui é só na versão pro, certo? Mas aqui você pode aqui tá escolhendo aqui ó um dessas é, desses templatezinho que tá? Eu vou, eu vou colocar aqui ó, essa aqui ó, por exemplo ó e ele vai mudando aqui ó tá vendo ó ele vai mudando ó de acordo que eu vou colocando aqui ele vai mudando tá ó certo ele vai mudando aqui essa telinha vai... e vai de acordo com que ele for mudando é, essa mesma tela vai vai ficando ok é na ferramenta que quando a pessoa clicar ele vai ficar tipo uma paginazinha ali né feito tipo, um sitezinho ok então vamos aqui ó Vamos escolher aqui uma, uma cor aqui Que eu vou deixar definitivamente Uma cor bem específica Vamos colocar aqui esse branco aqui, ó Vamos ver Ficou muito branco Eu vou colocar esse aqui, ó Temos aqui outras cores também, ó Beleza, ó Temos esse roxo, temos esse vermelho aqui O azul, o verde Tá? Você pode estar escolhendo aqui, ó certo ó, o verde também ó, fica bem legal o verde tá vendo o azul também certo ó? então de acordo com o que você for colocando e vai personalizando tá vai deixando mais um, um sabe uma ferramenta mais patina nos um links mais ali é confiáveis ok vou manter ele aqui ó nessa corzinha, nessa corzinha aqui ó uma corzinha bem laranja né mineral coisa bem tranquila tá vendo ó ficou legal beleza Cheguei aqui nesse ponto, eu já fiz o que eu queria fazer, certo? Eu vou vir aqui agora, ó, em links, tá bom? Você vai clicar aqui em links. Espera ele carregar. E aqui, aqui é a parte muito importante, que é a parte principal, beleza? Aqui você pode adicionar aqui diversos links, tá vendo aqui, ó? Você pode traduzir para o português. Gente, sempre traduzindo para você entender, caso que você não entenda, tá, de inglês. Então, sempre traduzir para português, sempre. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tem aqui sempre aqui, ó. Adicionar um novo link. Você pode colocar um link aqui. Tá? Vamos daqui aqui como exemplo aqui, ó. Vamos aqui adicionar aqui um link, ó. Tá? Você vai vir aqui, ó. Em adicionar um novo link, clica. Vai carregar. E aqui, ó, você vai dar um título aqui ao link, tá? Ó. Você vai dar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. É. Sites, negócios. locais, tá? Aqui eu dei um nome aqui do meu site, por exemplo, tá? Eu dei um nome aqui, você pode dar o um nome aí, é em cima do teu produto ou serviço ou seu negócio específico, tá? Pode estar colocando aí esse E aqui embaixo aqui, ó, você vai, vai pegar aqui, ó, aqui embaixo, você vai colocar a URL, que é o link, né? Que pode ser um link do teu WhatsApp, o um link do seu site, ok? O link ali é de uma fanpage que você tiver no Facebook, por exemplo, aqui, ó, no caso, ó, tá? Você pode Colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui em cima aqui ó, ó. Fanpage, tá? Fanpage Facebook. Então você, você vai pegar o, o link, tá? Do seu Facebook, você vai colocar aqui, ó. Tá na parte de URL, certo? Você vai colo colocar aqui ó. Beleza? Coloquei aqui, ó. Você vai aqui ó. ver se esse pontinho aqui tá verde, tá bom? Se ele não tiver, você vai ativar. Ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Você tem como você ver, ver uma prévia? Tá, tem aqui ó, no botão aqui ó. Compartilhar, você vai clicar aqui, ó. Ok, você pode vir aqui, ó, aqui embaixo, ó. Tá bom, aqui embaixo tem que ser o link aqui que você criou, tá? Que é o link personalizado. Você vai copiar, copiar isso aqui. Você vai vir aqui, ó, na outra barrinha aqui, ó. Vamos testar como é que fica aqui. Vai dar um enter. E olha só que interessante, como é que ele fica, tá vendo, ó? Certo? Ele fica assim, é, com a barrinha, com a já fica assim criado como se fosse uma páginasinha com seus links dentro filtrado beleza então você pode clicar aqui ó nesse exemplo aqui eu só coloquei dois links tá dois links apenas mas você pode colocar vários diversos tá bom você pode colocar um link de um whatsapp seu de uma é, de uma fanpage ok você pode colocar de um grupo de telegram você pode colocar de uma de um site de uma loja ok você pode colocar de qualquer coisa o seu link de acesso ver okay? então, as pessoas vai poder clicar com mais confiança e não tem link porque okay? que a pessoa clicar vai cair vai cair nessa página aqui ó sempre ok e aqui ó é, ela vai clicar e aí vai ser direcionada ok para aquela página específica um site ok para o teu whatsapp certo? Ó, aqui, aqui aqui em meu caso eu direcionei a pessoa né, já para um formulário Beleza então a pessoa vai preencher aqui e eu vou ter os dados das pessoas aqui tranquilamente Ok e aqui se ela quiser também falar comigo aqui no WhatsApp Olha só eu coloquei aqui também o meu link do WhatsApp tá vou colocar aqui ó clicar e aqui ó vai direcionar a pessoa para o meu WhatsApp então esse posto é muito importante você já entender Ok que é muito importante você utilizar essa, essa ferramenta tá? e você pode divulgar tá que você pode pegar esse link aqui ó você pode copiar ele você pode levar para o seu Instagram por exemplo ó você pode vir aqui ó tá em editar e você vai vir aqui no teu Instagram ó certo ó? você vai vir aqui no teu Instagram e você pode colocar ok aqui no seu site aqui ó você pode colocar o link da ferramenta ok então quando a pessoa bater aqui o olho aqui no teu perfil aqui na tua bio ela olhar e enxergar esse link cara o um link personalizado confiável com toda certeza ela vai clicar ela vai clicar e vai poder falar com você tá então quando ela clicar aqui exatamente vai ser direcionada ok para o link tree. certo e aqui vai estar aqui os, os seus links tá o link de loja o link do site do teu whatsapp e assim por diante beleza então, é bem simples a ferramenta, ok? Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa aqui embaixo, já se inscreve aqui no canal aqui, deixa seu comentário, gente, vai ser muito importante para a gente poder, né, entender se você gostou ou não, tá? E, inclusive, e, galera, vou deixar para vocês aqui debaixo do vídeo aqui, tá? Aqui na descrição, o link do meu treinamento para afiliados, pessoas que querem vender aí, investindo pouco, com apenas reais, você consegue otimizar uma campanha e escalar com alto lucro, beleza? E meu formulário também Aprendeja esse formulário que vai ser muito importante para mim poder te conhecer e entender você também para poder te ajudar, beleza? Então galera, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo, um forte abraço, fique com Deus e até o um próximo vídeo.